Qual o nome disso? Frandalanques. Coleta. É Fran-da-lanques. Mais alguma coisa Luciana Ruka? <risos> Angélica. Pintinha já tem, né? Só que não é na no queixo. Verdade. Frandalanques. Ah. Frandalanques? Frandalantes. Frandalantes. É o nome de um salgadinho. Não é frandão, não. isso frandalar cara sei lá cara o nome de alguma coisa frandalanque tá, nome de alguma coisa é mas será que é um planeta será que é uma pessoa um ser celestial uma mulher um homem um carro um bicho, não que não quer. eu acho que possa uma cidade. ser cidade pode ser pode ser uma cidade você então seria uma frandalanquense ou isso sei lá frandalanquense Vamos lá. Frandalanks. <risos> seres da ordem dos mestres controladores é. físicos, seres das ordem, seres da, da, ordem dos mestres controladores físicos que funcionaram, funcionam como referência para toda a forma de energia dos universo, para a forma de força e energia dos universo. Ou seja, isso aí sim seria uma hierarquia, isso. É, alguma, é, uma... alguma... é como se fosse um eletricista celestial. É o cara trabalha com força e energia do universo. É agora que eu saio que é isso aqui pra é, cá. Ele, é um, ele é como se fosse um engenheiro elé elétrico. E por que, do que você não fala engenheiro elétrico de um anti sei lá? ele é um mestre um controlador físico. Não é? é só para a gente poder entender. Deus! Agora, agora você sabe. Esse você sabe. O que, que é satânia? Satânia um Essa bom. é a palavra que nenhum, ó Evangelho que tivemos aqui, pelo amor de Deus, tá? Não, esquece essa palavra Você não ouviu Satânia não, hein? Então dizer que mas depois... é não Satânia É, mas é Satânia Você... Satânia, ah. um pokémon raro <risos> Satânia Satânia é o nome do nosso sistema solar? Não Bate hum, na trave Ai é, é como se fosse o sol, mas não é o sol é um sistema. O que, que o Sol é? Uma estrela. Então é um sistema? Estelar? Exatamente. Ah, mas está é tudo nosso... em casa. Solar, estelar, tudo junto. Saltânia é o nosso sistema estelar. Vamos botar aqui, ó. Sistema estelar administra... administrativo de aproximadamente mil planetas habitados, do qual Urântia pertence. Um dos 10 mil sistemas existentes em Nébadon. O que é Nébadon? Ah, Nebadon deve ser um lugar É um lugar então, Deixa eu que Nébadon não está na lista É um dos 10 mil sistemas estelares existentes em Nebadon, Sendo que Jerusalém é a capital, é a esfera séria de Satânia Eu conheço Jerusalém E sabe quem era o, o, o presidente geral, o controlador de Satânia? Ah, ah, pelo nome querido, deve ser Lúcifer Era Lúcifer uma coisa você tem que acertar, né? Eu fui no chute, porque Satã é... Então a gente, Satã. a gente entende que às vezes as pessoas fazem confusão chama de Lúcifer, de Satan E Satan é Lúcifer e Lúcifer é Beuzebú Mas Satan não... existe? Satan existe, mas não. não é Lúcifer Não, Satan, Satan ou só Satan? Satã... Existe Satan, existe Lúcifer, existe Beuzebú Meu Deus Todos separados, mas não é... Nem a pessoa não, não é Lúcifer que todo ele não Nem o diabo não. É tipo uma hierarquia de anjos. Seria a avanço, avanço é, Se eu não me engano, engano Satan era um, da mesma classe de Lúcifer, só que Lúcifer ele era o patrão. E Satan era, é é um era, é, era, era o braço direito dele. Sim, é isso que eu estou falando. É igual a hierarquia de anjos. Isso se chama Lanskandek primário. Os dois eram o Lanskandek primário. Só que Satan era o coordenador geral de Satania. Lúcifer era o coordenador de Satania e Satan era o braço direito dele. Entendi. E Beuzebu era um intermediário que vivia aqui na ah. Terra e que queria participar do Baco da Reunião. Pula, pula, pra outra, vai. Essa também é boa, vamos lá. O que, que é um Onamonalonton? Opa, isso aí com certeza é um dos médicos, assim como existe pediatra, oftalmologista. Tá rindo de quê? Não é? Não. Mas lá não tem médicos? Tem. Onamonalonton Onamonalonton Ó, pelo nome, se não for um médico, né, Para gente? Ah, cada nome que eu vou te contar Ah, imagine pra mim hum. Onamonalonton Onamonalonton Ah, deve ser o nome de um planeta Não Então sei. não sei Professor, tá você fundo, é um né? Onamonalonton <risos> Tonto Onamonalonton <risos> Ona, Tonto Tonto Tonto, Tonto. Tonto. Tonto. Onamonalontonense Onamon aí, aí você morre, né? Aí você chega lá na, no primeiro mundo de, de Moroncia. Você vem da onde? Ah, eu sou urantiano. É, legal, vem pra lá. Você vem da onde? Ah, eu sou panoptiano Ei, é, vem pra cá. Você vem da onde? Ah, eu vi, eu sou um Onamonalontonense. Que te acha isso? Você quer me lá, Espera, depois eu te, dar, eu te, Espero, depois te atendo. Eu, Pô, eu não, Onamonalontonense. Ah, então, então você tá querendo dizer o quê? Que, que os médicos já é, recebem a gente assim? Você é de onde? Ah, eu sou de Niterói. Ah, você é de onde? Sou de São Gonçalves. Nada contra Gonçalves. Falou uma, uma nada Gonçalves. Do ah, Catarina. Já ah, Jardim Catarina. Não, sou não. É assim. Não, corta isso, pelo amor de Deus. É, o Namona Lonton é um dos 24 anciões. Anciães? Meu Deus, eu não sei nome nem de um. Você quer que eu bote um é. 24? tá tava conversando sobre isso vocês dizem. Me diz o nome de um, um dos 24 anciões, que eu te falei. Caraca, vamos lá. Mente tem que ir pra Bíblia. Um dos 24 anciãos? É. Anciões. Então, você fala de nenhum deles? Oh! tá Bíblia não revela quem vai os 24 anciões. Ah, será? A gente deve fazer ideia. Tá, não, fala do, do que eu falei com você, que lembrar de de mais um, você ser o na longa Deus. Ah, sim, sim, deve ser o que foi trasladado Elias. Também. Ah, também? Tá, tá e não aqui. Também. Tá vendo? Eu já falei dois. Isso. Ah, então pronto. Além de agora que... eu só sei três, sabe? agora, por, agora porque... tem por que que O, na na se tornou um vinte, dois, anciões? Ó, oh, isso não tá aí, não. Tá, olha lá. Não. O líder... Não, do tô Ron... falando que isso aí não tá no que, que significa, não. Mas é, tá ali, eu acho que, ó. lá, ah. tá aqui, ó. Ah, tá. Ó, na líder... porque... é que, fazia... Mas que foi meu ah, o líder e o distribuidor espiritual da raça vermelha que ensinou que o grande espírito 65 mil anos atrás que ensinou sobre o grande espírito 65 mil anos atrás nas florestas de sequoias na Califórnia Traduzindo, era um índio Era um índio Viu? Tá vendo? Pele vermelha, índio Falou sobre os espí... é índio